Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Canho Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de análise nesse canal delicioso, sim rapaz, chegou o momento aqui de falarmos sobre Resident Evil Village Winters Expansion, ou a expansão Winters, né, que traz ali conteúdos deliciosos pra gente, como a campanha Sombras de Rose, o modo em terceira pessoa e também adicionais no modo mercenários, nós recebemos aí em antecipada a nossa querida Capcom, que eu agradeço demais, cara, mais uma vez, pela confiança aí no nosso trabalho, e nós estamos fazendo falar sobre tudo o que compõe esse novo pacote, principalmente a história Sombras de Rose, né, que é o maior apelo, eu diria deste pacote. Então já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E por favor, meus amigos, conheçam aí o nosso site meialua.net que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês no comentário fixado, pra vocês conferirem lá. Onde nós postamos notícias do mundo dos games, filmes também com críticas ali, análises de games também e muito mais. Eu vou deixar aqui pra vocês darem uma conferida depois, beleza? Então vamos lá, meus amigos. Bora falar da expansão Winters aí, que possui Três conteúdos adicionais, como eu acabei de explicar pra vocês Vamos começar já tirando o elefante da sala para poder falar dessa nova história, cara Dessa nova campanha aí Sombras de Rose, como o próprio nome já diz A gente acompanha a filha de Ethan Winters 16 anos depois do final de Resident Evil Village Que eu acredito que muitos de vocês aí já conheçam esse final Viram lá o que aconteceu Inclusive tem uma participação da Rose no final do jogo, tá? Isso aí não é segredo pra ninguém O jogo já foi lançado há muito tempo E aí do do que, que se trata essa DLC? Algumas coisas obviamente eu não vou comentar para preservar a experiência de vocês que vão jogar ainda né, pois o lançamento é só no próximo dia 28 e nós não podemos spoiler também por questões de embargo então eu vou passar para vocês aqui um resumo do que, que se trata a história e aí eu vou dar as minhas impressões do que, que eu achei com relação ao enredo em si e também ao gameplay. Como eu falei essa história da Rose se passa 16 anos ali após o final do Resident Evil Village e nós temos ali uma personagem, né, uma protagonista adolescente com problemas assim que muitos adolescentes algumas pelo menos enfrentam né tem problemas na escola as pessoas não gostam dela por ela ser diferente ela não tem muitos amigos então ela sofre bastante com tudo isso e ela também se mantém reclusa por conta desses poderes vamos dizer assim que ela tem proveniente desse mofo que ela tem enraizado em seu organismo por conta da origem dela né que vem do Ita e a gente viu a história do Ita o que é que acontece com o personagem então ela acaba herdando isso para si e isso causa Problemas para ela, desde a sua infância Até a sua adolescência ali naquele ponto E aí, cara, ela vê a Oportunidade, nessa nova DLC Nessa história, de poder se livrar De maneira permanente nesses Poderes, né? Nós vimos ali nos trailers que foram Anunciados, que ela vai atrás De um cristal purificador Que, de acordo com o personagem lá que Aparece na história, que eu não vou comentar aqui Diz pra ela que é muito possível E ela só precisa acessar A consciência de um fragmento Do Mega Misseto que eles capturaram que eles pegaram, né, no final do Resident Evil Village ali na campanha, para poder acessar as memórias aí desse mofo, desse pedaço que sobrou e descobrir o paradeiro aí desse cristal purificador pra finalmente se ver livre dessa, digamos, maldição que assola ela desde que ela era criança, entendeu? Eu não vou entrar muito em detalhes, assim, com relação a essas questões de memórias do Mega Misseta e tudo mais, para que vocês possam jogar, né, e entender um pouco mais do que eu tô falando, mas isso tudo que eu comentei aqui, pessoal, é basicamente uma sinopse, pois acontece tudo bem ali nos primeiros minutinhos de campanha. E aí, quando ela utiliza suas habilidades, ela vai para um reino de consciência totalmente distorcido, e é aí que o gameplay que o jogo começa para valer. A gente tá de volta ali à mansão de Mitres, como nós podemos ver. Nós visitamos alguns outros ambientes também bastante conhecidos que eu não vou comentar aqui para poder não dar spoiler para vocês. E olha, meus amigos, eu fiquei bastante surpreendido com essa história. Eu já tinha ficado muito curioso para poder ver como é que isso é Ia se desenrolar, se a Líria conseguir o Cristal Purificador ou não, obviamente, isso aí vocês vão ter que descobrir quando vocês jogarem também. Mas a forma como a história ela é conduzida, assim, eu achei muito legal. Porque a gente conhece um pouco mais da Rose, sabe? Mais intimamente. Porque assim, no Village a gente tem um pequeno vislumbre da personagem no final ali. Aqui não, aqui a gente já conhece um pouco mais da personalidade dela, os dramas dela e tudo que ela precisa passar nesse reino de consciência distorcido para poder conseguir ir atrás aí do seu cristal purificador. E ao mesmo tempo que nós vemos aí uma personagem que de certa forma se sente enojada por uma parte dela, né, por ter esses poderes e tudo, que a fez se manter reclusa, como eu disse lá no início, a gente também vê um outro lado da Rose, que é uma pessoa assim destemida, corajosa, que não tem medo de enfrentar os problemas e tudo mais, e olha, eu vou falar pra vocês, cara, essa campanha, apesar de curta tá a gente termina ela bem rapidamente por volta ali de 3 horas e meia quatro horas dependendo do seu desempenho ela nos entrega meus amigos momentos de extrema tensão urgência mas também partes ali muito emocionantes e que nos fazem vibrar assistindo essa história. Algumas coisas ali, eu acredito que algumas pessoas podem, em um dado momento da campanha, já entender ali, já prever o que, que vai acontecer, mas quando acontece, o negócio é muito, muito bacana. Nós acompanhamos certos questionamentos, certos pensamentos da Rose com relação à família dela e a gente vê algumas dessas coisas se desenrolando nesse reino distorcido que ela tá e é muito, muito, muito legal. Eu gostei muito dessa história, apesar dela ser bem curta como eu acabei de comentar, eu acho que ela vale muito a pena e eu já senti uma empatia assim, de forma muito rápida pela Rose, a partir do primeiro momento ali que a gente começa a jogar essa história dela, conhecendo um pouco mais da personagem os dramas que ela tá passando você abraça a personagem ali, quando você tá jogando, você quer mantê-la segura, então eu acho isso muito, muito bacana e a Capcom fez muito bem, na minha humilde opinião, tá? A minha experiência com o jogo não quer dizer que seja verdade absoluta e tal, mas eu particularmente curti demais Agora, falando em termos de gameplay tá? Que a gente viu alguns aspectos de gameplay Também nos trailers que foram apresentados aí De sombras de Rose Assim, ela tem um pequeno arsenal Que nós utilizamos ali durante a nossa jogatina Nada vasto como o Ethan tem tá? São pouquíssimas armas ali mesmo E além disso, nós também temos Os poderes da Rose E eu sei que algumas pessoas podem até começar a pensar Poxa, ela é muito poderosa Isso não vai acabar deixando ela muito overpower, não? Então, não é bem Assim, eles conseguiram dosar de uma maneira legal, eu diria, os poderes dela. Pois a gente os utiliza ali mais para poder repelir inimigos e para poder paralisá-los também. Vocês vão entender quando vocês estiverem jogando aí, mas é basicamente isso. E sobre os inimigos, também não tem uma grande variedade. São pouquíssimos inimigos ali que aparecem, pelo menos no Castelo de Mitresco, nas outras partes aí que eu não vou comentar, vocês vão ver, porque a pegada é um pouquinho diferente. Mas esses inimigos que aparecem na campanha da Rose, eles são mais resistentes e são mais rápidos. Então, cara, aquele senso de urgência e momentos de tensão que eu comentei agora há pouco também, acontecem muito por conta desses inimigos, a campanha te coloca em algumas situações bem complicadas, novamente, quando vocês jogarem vocês vão entender do que eu tô falando, mas eu gostei Pra caramba também Dessa forma, entendeu? Porque quando nós conhecemos esses inimigos E entendemos do que eles são capazes A cada novo encontro com eles Nós formulamos estratégias diferentes ali na nossa cabeça Envolvendo nossas munições Envolvendo nossos poderes Porque a Rose também Ela não tem a defesa do Ethan Aquele botão que você aperta E ela vai e defende e tal Ela utiliza isso de uma forma diferente Relacionada aos poderes dela Eu acho que nessa parte do gameplay Apesar de não ser vasto Nem nada disso Como é com o Ethan na campanha base Ficou bem legal Porque se propõe aí essa campanha de sombras de Rose. Então, assim, pessoal, com base em tudo que eu acabei de falar aí, eu acho que vocês entenderam que eu gostei demais dessa experiência, dessa nova campanha Sombras de Rose aí, e eu acho que muitos dos fãs de Resident Evil vão curtir a experiência também, porque ele resgata um pouco desse sentimento survival horror. E aí a gente precisa falar aqui rapidamente, galera, de mais uma edição super bem-vinda aí que muita gente tava esperando que foi o modo terceira pessoa, tanto aí na campanha da Rose, que a gente joga com ela em terceira pessoa e tudo, quanto na campanha base do Ethan, que nós jogamos ela toda e já no lançamento do Village, em primeira pessoa. E assim, eu acho que essa foi uma adição muitíssimo bem-vinda, porque a Capcom sabe que os fãs estavam pedindo isso a ó muito tempo, embora eu curta jogos em primeira pessoa, a minha experiência com Village, com essa perspectiva de câmera, foi maravilhosa. Mas a adição da terceira pessoa, cara, me traz um sentimento muito nostálgico, inclusive para mim e para muitos outros. Eu acredito que são fãs de Resident Evil, dos jogos clássicos ali e tal. Jogar em terceira pessoa, vendo o boneco assim, vendo a Rose, depois vendo o Ethan e tal, é um sentimento muito foda, muito gratificante. O único ponto que eu preciso comentar, né, jogando a campanha da Rose aí no caso, porque a do Ethan eu já conheço ela bastante, né porque eu já zerei o jogo umas duas, três vezes. Mas ali na parte da Rose que era tudo novidade, os momentos de sustos né que acontecem durante essa nossa jornada não foram tão impactantes como seriam se estivesse com a câmera em primeira pessoa. Esse eu acho que é o único ponto que eu tenho que mencionar: aqui, a adesão do modo terceira pessoa acaba diminuindo um pouco. Não que eu não tenha tomado sustos, tá, pessoal? Mas eu acho que o impacto foi menor. Porque eu tomei susto sim em alguns momentos. E a tensão continua da mesma forma. Que eu acho que é um dos principais pontos aí da franquia Resident Evil também. E caras, foi muito divertido jogar o jogo totalmente em terceira pessoa ali com a Rose na campanha dela e depois experimentar implementar ali a campanha do Ethan, né, do Village Base novamente em terceira pessoa também É até estranho falar dessa forma né pessoal, mas parece que vira outro jogo você mudar a perspectiva de câmera Porque a gente é muito fã aqui no Meia Lua de jogos desse gênero, pega aí God of War, Max Payne, Assassin's Creed Jogos que tem essa câmera em terceira pessoa sim, claro que certos jogos desses que eu tô comentando Tem a câmera um pouquinho diferente né, do Assassin's Creed ele é um pouquinho mais afastada do boneco Do God of War é um pouco mais sobre os ombros, o Resident Evil 2 Remake também adotou essa perspectiva mais Sobre os ombros, que é basicamente o que essa nova DLC trouxe pra gente Também. E aí pessoal, só um adendozinho rápido Pra gente poder fechar aqui ao modo Mercenários, que é um modo assim Eu particularmente não sou tão fã Joguei, experimentei ali, brinquei um pouquinho pra poder ver qual é e tal Mas não é muito a minha praia, porém, pra quem curte pra caramba esse modo Tiveram novos personagens adicionados aí, como a Dimitrescu, o próprio Chris, entre outros Poder dar uma incrementada, vamos dizer assim, na diversão nesta DLC, sabe? Então assim, galera, no frigir dos ovos, tá? Eu acho que a DLC Winter's Expansion, a expansão Winters Que traz aí o Sombra de Rose, o modo terceira pessoa e adições ao modo mercenários Vale muito muito, muito a pena Se você gostou demais do Resident Evil Village Você precisa jogar sim Você precisa adquirir essa DLC para poder ver aí esse incremento da história da Rose Ver como é que termina ali E os questionamentos futuros que ela deixa também Porque deixa, cara Vocês vão entender quando jogarem E a gente conversa sobre isso também Depois, quando o embargo cair mais pessoas jogarem Tudo que obviamente eu não vou revelar E eu curti demais a experiência com a terceira pessoa Agora meus amigos, eu quero saber de você. Querido explicador que está assistindo agora, o que vocês acharam de tudo que eu falei aqui com vocês, pessoal, com relação aí à DLC Winters Expansion? Se vocês estão animados para poder jogar, se vocês estão curiosos quanto a história da Rose o que vocês acharam da adesão do modo terceira pessoa e também dos personagens do modo mercenários. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. Mais uma vez, obrigado Capcom por tudo. E sem vocês, pessoal, esse tipo de coisa não aconteceria, da gente poder trazer conteúdos antecipados assim. Então, muito obrigado a cada um de vocês aí, queridos inscritos. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos.